Olá, neste vídeo eu irei ensinar a vocês como fazer eventos ao vivo no Roblox Esses eventos ocorrem em todos os servidores ao mesmo tempo no seu jogo do Roblox Vários jogos fizeram eventos ao vivo como o Jailbreak e o Adopt Me Como vocês podem ver tem uma contagem regressiva aqui atrás de mim E assim que ela atingir zero em todos os servidores aparecerá um meteoro Que vai vir aqui e vai destruir essa cidade como vocês podem ver, tudo foi destruído, inclusive meu computador. Mas não é só isso que serve os eventos ao vivo. Eles podem servir para fazer alguma atualização ou para anunciar alguma coisa. Vai da sua criatividade. A cidade foi toda destruída pelo meteoro em todos os servidores. Agora seria uma boa hora para eu poder publicar uma atualização em que refizesse a cidade, por exemplo. Então, quer aprender como fazer eventos como esse no Roblox? Basta assistir o vídeo até o final e se gostar, não se esqueça de curtir o vídeo, pois isso ajuda bastante bastante. Enfim, solta a intro. Então a primeira coisa que vocês precisarão fazer é acessar o link que está na descrição do vídeo Que levará vocês para esta página será o um modelo de evento ao vivo Clique em obter, clique em obter agora E o modelo irá para o seu inventário do Roblox Studio Vá no Roblox Studio, acesse a caixa de ferramentas que fica no lado esquerdo da tela E abra o seu inventário O modelo que nós pegamos aparecerá aqui Clique nele e esta mensagem pode aparecer Clique em ok para fechá-la, então o, o sistema já aparecerá aqui no nosso jogo abra ele e arraste cada grupo do sistema para a sua devida categoria, por exemplo arraste o grupo chamado Replicated Storage até a categoria Replicated Storage clique com o botão direito no modelo e desagrupe ele, faça a mesma coisa com os outros grupos de sua categoria e então você notará no seu jogo que apareceu uma contagem regressiva nele, moça essa contagem para onde você quer que fique a contagem para o evento. E também, você deve ter notado que no canto inferior esquerdo da tela apareceu também uma contagem. Você pode mudar a posição dela indo em Starter UI, acessando a interface Contagem e Evento e clicando no texto, então você pode escolher a posição que você quer que fique Se você não quiser uma contagem na tela, basta deletar a interface Para a configuração dos eventos, você deve acessar o replicated storage E você verá que tem uma pasta chamada evento ao vivo Abra a pasta e acesse o primeiro evento Que é a base para todos os eventos ao vivo que você deseja fazer No evento 1, você verá que tem um valor chamado começa e um valor chamado termina No valor numérico Começa, Você deve informar A data de início do evento No horário Unix Para isso você deve acessar O site que está na descrição do vídeo Que o levará para esta página Onde haverá o horário Unix atual Para quem não sabe O horário Unix é um relógio Que começou a ser executado Em 1º de janeiro de 1970 Desde então Ele vem contando quantos segundos Se passaram de 1970 Nesse site haverá um conversor para o horário Unix Também é usado no Roblox para os eventos ao vivo Você verá que tem vários campos Em que você deve inserir uma data Que você quer que inicie o evento Vou colocar para o evento ocorrer na data que estou gravando as 4 e 15 e clique em convert então aparecerá informações como o horário unix a data no, no seu fuso horário e quanto tempo falta para chegar tal data, Para nós só importa o horário unix, vamos copiar ele no valor começa, e definir o seu valor para o horário unix que nós copiamos e já no valor termina você deve inserir até quanto tempo após o início do evento, ele poderá ser iniciado iniciado em novos servidores. Por exemplo, o evento ocorre às 5 horas, mas como o valor está definido como 10, ao entrar em um novo servidor até as 5 e 10, o evento ainda poderá ser iniciado do zero. Eu vou deixar 5 minutos de tolerância mesmo. Mas então devemos programar o que acontecerá quando a contagem regressiva acabar. Para isso devemos acessar o server script service e acessar o módulo module, module. e acessar o module script chamado evento. E no módulo você deve localizar a função que tem o nome do evento. O nome do evento é evento1 e a função tá aqui. Então a partir dela nós devemos começar a escrever o script do que ocorrerá quando a espera acabar. Como exemplo eu farei um meteoro que atingirá uma pequena cidade que haverá no mapa. Então comecei pegando o um meteoro da caixa de ferramentas e o movi para o replicator de storage para ele poder não ficar à mostra. E então no script eu o clonei e o coloquei na workspace para ficar visível. E então defini a posição do Meteoro para ficar bem no alto, então acessei o serviço Twin da Roblox que permite a movimentação suave de objetos e interface. Usei o twin Info para criar informações que serão utilizadas na movimentação. No caso, eu informei só o tempo que ele levará, mas, essa, mas essas informações podem ser bem mais customizadas. Criei uma variável para a posição que eu quero que o meteoro vá e criei a movimentação suave, informando o meteoro as informações que nós criamos aqui em cima e a sua posição final, que nós também definimos aqui em cima. E então, reproduzi esta movimentação... Suave. Gente, já estou aqui no jogo Como vocês podem ver, está quase dando 4 e 15 Que nem eu configurei E a contagem regressiva está funcionando perfeitamente Tanto o bloco, quanto a interface E assim que atingir 0 O evento 1 deve ser acionado E ele fará que um meteoro Caia bem aqui Como podemos ver o meteoro tá vindo Ele vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui E caiu Ok, funcionou perfeitamente Mas está muito sem graça Pois o meteoro não destrói nada E então comecei a programar uma explosão Então, esperando Esperei a movimentação acabar e então comecei criando a explosão. Coloquei o seu raio de alcance para 150 estudos e desativei a propriedade que mata os personagens. Defini o tipo da explosão para craters que causa dano ao terreno atingido. E defini a posição da explosão para a posição do meteoro. E quase esqueci de colocar a explosão dentro do meteoro. Para a destruição ser bem sucedida é necessário que os blocos estejam desancorados. Para isso eu fiz uma função para desencorar tudo que a explosão tocar E então após dois segundos eu destruí o meteoro para ele não ficar ali para sempre Mas não tem nada para o meteoro destruir Então eu coloquei uma pequena cidade bem na direção do meteoro para ele poder destruir ela inteira Vamos lá, uma hora tá chegando E assim que ele chegar, ele vai explodir a cidade inteirinha Tá alagando um pouco Mas como vocês podem ver, a cidade foi todinha destruída Caso você deseja criar mais de um evento Basta duplicar a pasta evento1 Que está dentro da pasta evento ao vivo no replicated storage Dar tá o no nome de evento2 E então vir aqui no módulo eventos E criar uma função para o seu evento E assim configurar o que você quer que ele faça E para fazer uma respectiva Contagem regressiva para o seu novo evento basta duplicar a contagem regressiva do evento anterior e colocar os de evento 2 porque é o segundo evento então podemos posicionar esta contagem regressiva do evento 2 em qualquer lugar já para fazer uma contagem regressiva na interface basta você ir no starter de UI e na interface contagem evento e duplicar o texto evento 1 um. colocar na onde você quer e mudar o seu nome para evento 2 então, esse foi o vídeo, se gostou, não esqueça de curti-lo e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, pois isso ajuda bastante. Enfim, eu vou indo nesta, valeu, falows e tchau!